Nosso hospital veterinário ele atende as necessidades de ensino, de pesquisa e de extensão, o tripé da universidade. Em termos de hospital escola, é o hospital veterinário com maior casuística na América Latina. Nós temos o atendimento de aves, de cães e gatos e aí nós temos as especialidades e os serviços vinculados a cães e gatos, então clínica médica de pequenos animais, pronto atendimento, cardiologia, dermatologia. Nós temos também o atendimento de equíndios e nós temos o atendimento de ruminantes. Nós recebemos uma verba de orçamento da universidade, mas ela é insuficiente para manter todos os equipamentos, a manutenção, então os atendimentos são pagos, a nossa consulta ela está no valor de R$ 60,00 para todas as espécies. Então, no momento que a pessoa procura o nosso atendimento, ela passa por um procedimento de triagem. Nessa triagem, nós vamos ver o tipo de caso né, e se existe vaga para ser atendido, porque a demanda é grande, então, às vezes, as pessoas chegam cedo, mas não tem mais vaga naquele dia. E aí, uma vez que ele seja triado, ele é encaminhado para o serviço para onde será atendido. No caso dos animais de grande porte, a situação já é um pouco mais difícil, porque a gente não pode ter um animal transportado, muitas vezes, de outra cidade próxima daqui. Então, essa triagem, por assim dizer, é feita por telefone. Em relação aos casos de emergência, então, por exemplo, o meu animal acabou de ser atropelado, né? até às 15 horas nós damos entrada nos casos de emergência, mas ele ficar aqui ou não vai depender do que ele necessita. Pode acontecer do animal vir e naquele período o aparelho de raio-x está quebrado, está em manutenção, então nessas situações, a gente tem que indicar que ele procure um atendimento fora, dado a necessidade do caso. Para algumas situações, quanto mais rápido for esse atendimento, melhores as chances do animal. Mas se a gente tiver com a estrutura toda funcional, sem problema, nós vamos atender essa emergência da melhor forma possível.